incidente. então infelizmente não deu para mim gravar muito conteúdo mas como você está vendo na imagem já dá pra gente confirmar que a gente vai ter realmente a Donut Media no próximo update o evento sazonal vai ser em homenagem a Donut Media a gente já falou sobre isso aqui, e se eu não me engano, na última atualização do update, eu mostrei que tinha esses logos da Donut Media também, só que não estava aparecendo ainda o ícone da Rocket Bunny que a gente já estava desconfiado o pessoal já estava comentando aí na semana passada Passada que provavelmente a Rock Bunny deve voltar, porque, como eu havia dito antes, os desenvolvedores confirmaram que todo o update eles vão querer trazer para a gente body kit. Eu desconfio que eles vão trazer a Rocket Bunny mas com os carros que já tem no jogo, tipo o Silvia e o RX7. Deixe aí nos comentários qual carro que você gostaria que tivesse o kit da Rocket Bunny aqui no jogo. Os que eu gostei muito foi o Silvia, que era do Horizon 3, e o RX7 também. Eu fico feliz. Que os os desenvolvedores estão cumprindo com o que eles prometeram, né? Eles disseram que a cada update vão trazer body kit pra gente. Então esses body kits vão ajudar os carros a ter mais aderência, né? Pelo menos a teoria é essa. E os carros que estão vindo, né, com body kit, eles estão tendo mais aderência, os carros estão ficando um pouco mais competitivos. E eu acredito que eles vão pegar carros que já estão no jogo para eles não ter aquele trabalho de licenciamento de novos carros. Então é algo que ajuda eles e ajuda a gente também a ter mais opções de carros. Em relação Pressionada do Nutmead, dá pra gente ver que a gente vai ter um modo historinha que nem foi do Forza Horizon 1, que agradou poucos. Deixa nos comentários se te agradou ou não. Eu, sinceramente, para quem jogou Horizon 4, pareceu muito um super 7, né? Porque dava para cortar caminho. Eu esperava um pouco mais. Eu acho que o melhor desse update que tá tendo, mesmo assim, lógico, foi bacana a homenagem lá do Horizon 1, mas para mim o que realmente destacou nesse update foi as Batalhas da Meia-Noite, que realmente pareceu muito com o Forza Horizon 3, os novos carros, né? principalmente o Dodge Viper, que é o favorito da galera aí que gosta de correr tanto tração traseira, tração nas quatro, é um carro super apelão, muito fácil de controlar, muito competitivo. E os próximos desafios vão ser interessantes também, principalmente porque a gente vai pegar um novo Koenigsegg, novo entre aspas, né? mas eu estou torcendo para que o novo Koenigsegg seja um carro muito bom e muito fácil de controlar também. Antes da gente falar mais sobre a Donut Mid, eu não sei se você percebeu, mas nessa nova intro do Forza Horizon 5 que está homenageando o Forza Horizon 1, o pessoal chamou minha atenção porque lá mostra, dá para você ver quando você abriu o Forza Horizon 5, o Pagani Huraya. eu acho que é assim que pronuncia. É um carro que se eu não me engano está no Horizon 4, aí ele aparece nessa nova intro que está homenageando o Forza Horizon 1. Então os desenvolvedores devem estar com dificuldade para licenciar esse carro, mas eles conseguiram colocar pelo menos... Na capa, tomara que esse carro venha pra gente para a gente ver se realmente dá pra gente colocar ele na classe S1 aí, porque eu acho que na classe S2 ele não vai ter aderência suficiente. E vazou também lá no Reddit que na próxima homenagem que vai ser no Horizon 2, então a gente vai ter uma intro homenageando o Forza Horizon 2. Vai dar pra ver um Aston Martin Vanquish 2012, que é um carro que ele é tão parecido com o que a gente tem aqui no jogo que eu achava que ele já estava aqui. Então é outro carro que os desenvolvedores não conseguiram licenciar para a gente andar com ele. Mas os arquivos estão no jogo Voltando a falar sobre a Donut Media Vazou esse ícone nos arquivos do jogo que é bem parecido com a coleção de carros que a do já tem. Só que se a gente for olhar na nossa telinha, não tá dizendo lá que vai ter colecionáveis. Que eu acho que esse carro vai ser aqueles colecionáveis que a gente tem que bater. Eu não vi ninguém dizendo que provavelmente a gente vai poder andar com esses carros. Ou então eles desistiram dessa ideia de trazer esses carrinhos pra gente. Há rumores que se aparecer esses carrinhos deve fazer parte de uma expansão. Que é um rumor, né? O que o pessoal tá falando. A gente não tem nada confirmado eu acredito que, assim como eu disse na semana passada, eu acredito que a nova expansão vai ficar lá pra janeiro ou fevereiro do ano que vem. Mas eu acho que não vai ter muito a ver com a Donut Media não. Mas imagina se vier esses carrinhos aí pra gente. O que, que você acha? Você vai gostar de andar com esses carros? Eu vi que a galera tá com mais saudade é do carro do Cyberpunk né? e do Final Fantasy também. Os representantes da Donut Media disse que os desenvolvedores tinham escaneado o rosto deles. Tomara que traga algo interessante que não venha tipo um super 7 né que aquela homenagem lá do forza horizon 1 2 3 e 4 aquilo lá cara é um super 7 com os elementos de cada um dos forças no final das contas quem se deu bem nesse update é a galera que gosta do event lab porque tem muita coisa de cada um dos forças cara, ontem a gente estava trocando uma ideia sobre a próxima expansão do Forza Horizon 5 que no finalzinho da live do update dos desenvolvedores, eles disseram que ia ser algo muito bacana, eles sempre falam isso, eles não vão falar que vai ser alguma coisa ruim, mas eles estão prometendo que vai ser algo mais fantástico do que a expansão da Hot Wheels que pra mim foi uma decepção depois da gameplay a gameplay lá é muito boa, mas experiência online, eu não gostei não essa nova expansão, baseado nas informações que a gente pegou naquelas imagens que os desenvolvedores tinham mostrado lá, as pistas do que está vindo, ela deve chegar pra gente em janeiro ou fevereiro. Então, se você está esperando alguma expansão esse ano, eu acredito que não vai vir. Só que essa expansão chegando pra gente em janeiro, eu acredito que o Forza Motorsport novo já vai estar tá quente, vai, já vai estar tá trazendo informações, porque os desenvolvedores do novo Forza Motorsport prometeram pra gente o lançamento na primavera, que se eu não me engano a primavera vai até o mês de junho lá nos Estados Unidos. Então eu acredito que vai ser a primeira vez que o Forza Horizon lança algo junto com o Forza Motorsport, que vai gerar um certo atrito entre aspas, né? Eu defendo a ideia que o Forza Horizon ele foi lançado às pressas por causa dos consoles da nova geração. Não é à toa que o Forza Horizon, ele tem recorde de bug, a experiência online dele é limitada. Então essa expansão ela tem que ser muito boa para o Forza Horizon no tomar um baque muito forte no lançamento do novo força Motorsport. apesar que se lançar essa expansão em janeiro fevereiro até mês de junho né, que é o limite do lançamento previsto pelos desenvolvedores dá pra gente curtir muito essa expansão nova aí mas eu acredito que se a experiência online continuar do jeito que ela está no momento para quem gosta de corridas o novo Forza Motorsport vai engolir todo mundo, até o Forza Horizon 5. Para quem não tá sabendo, o novo Forza Motorsport, no final do ano agora, ele vai entrar em um processo de afinação, onde os desenvolvedores vão pesquisar possíveis bugs para lançar o jogo o mais perfeito possível. Então a janela de lançamento ainda está aberta aí na primavera do ano que vem. Deixa aí nos comentários, você vai jogar os dois ou vai focar só em um jogo? Eu quero jogar os dois, vou revezar. Porque quanto mais opções de jogos, melhor. Vamos sinalizar falando sobre o novo Need for Speed, que tá muito em alta aí. Deixe nos comentários qual que é a sua expectativa para esse novo jogo, que tá sendo desenvolvido aí pela Criterion Games. Durante a semana eles ficam soltando algumas gameplays, entre aspas, de um minuto, que não dá pra ver quase nada, mas eu percebi algumas movimentações dos carros ali que me deixou mais tranquilo. A movimentação tá mais suave, característica da Criterion Games, e ainda bem que vai dar pra gente tirar aquele monte de efeito que eu achei chatinho, eu acho que último muito a tela. E até agora eu não vi ninguém que gostou daquilo. No último clipe que eles lançaram, eu vi algumas coisas interessantes. O modo online vai suportar até 16 pessoas, que é bacana. Mas tem um detalhe que eu não entendi. Só pode entrar num grupo apenas 4 pessoas. Isso é um comboio? E pelo que eu entendi, podia entrar 8 pessoas em um grupo do Need for Speed Hit. Se isso só ficar restrito no modo online lá do jogo, beleza. Agora do lado de fora, onde você vai personalizar os eventos que eu não sei ainda se dá para personalizar se eu só poder convidar quatro pessoas para o meu comboio aí vai ficar complicado eu espero que eu esteja errado imagina aí você só pode chamar quatro pessoas para o seu comboio que lá eles chamam de grupo tomara que eu esteja entendendo isso mal outra coisa que eu achei interessante é que o Need for Speed vai ter um tipo de jogo que vai funcionar durante quatro semanas que eu achei muito parecido com os eventos sazonais porque você vai ter eventos durante a semana aí no sábado vai ter um evento onde você vai pegar um carro eu achei muito bacana essa ideia parece os eventos sazonais do Forza Horizon só que com a característica do Need for Speed isso é muito bacana porque se a gente for parar para pensar os eventos sazonais eles mantêm o jogo vivo porque sempre aparece uma nova recompensa para você pegar desafios diferentes para você fazer então eles pegaram uma ideia que já existe e modificou essa ideia achei bacana isso a campanha do Need for Speed vai ser baseada na jornada do herói todo jogo que que segue essa ideia dá certo. Forza Horizon 1, ele segue a jornada do herói. O que que é? É um cara que começa lá embaixo, ele tem que subir subir até ele vencer. É simples e dá certo. Até música segue essa jornada do herói. Então é isso. Se quiser correr comigo, o link da Twitch tá na descrição. Se quiser trocar uma ideia, você pode me marcar no Twitter, ter um Instagram também. E se você quiser mais foco, concentração, disposição durante o dia, não esqueça, link da overclock está na descrição. Utiliza meu cupom para você ter 10% de desconto. E não esquece de me marcar lá no Instagram, beleza? Até o próximo vídeo.